Sabe mais de churrasco e hoje no sábado na Brasa vamos falar dela. Nossa é gourmet. Bem-vindo ao sábado na Brasa. A nossa é gourmet, ela segue todos os padrões de nossa parrilla, nossos conceitos de parrilla o que que é. Braseiro separado de área de fogo, grelhas elevatórias com a grelha de descanso. Só ela revestida com os tijolos refratários, que é o, diminui a quantidade de o consumo de, de lenha ou carvão. Aparadouro e essa parre, essa barriga embaixo, ela tem uma chapa que evita que qualquer brasa entre em contato direto com essa bancada. Alguma polícia que sair. E claro, todas elas vão acompanhar o nosso atissador de brasa para fazer o movimentação e controle de fogo. A é nossa barriga é do meio, o projeto dela foi pensado. Para os amantes do churrasco, amante do assado, que não tem muita disponibilidade de espaço. Então a gente puxou o firebox para dentro da área da parrilha. Uh, é a única parrilha que tem cor, por ser destinada para uma área mais gourmet e ela é compacta, fácil de levar para qualquer lugar, para qualquer ambiente da sua casa. Bom, e para uso interno dela, a gente recomenda, claro, que é o uso de uma cor aqui em cima, porque ela vai gerar, uh, vai gerar fumaça quando a gente trabalha com brasa. É uma que a gente trabalha mais com carvão e não tanto com lenha, como a gente quer um uso mais em uh, ambientes fechados. Tá? Então a gente quer evitar um pouquinho a, a geração de fumaça e gerar mais o calor mesmo, é por isso que a gente trabalha mais com o carvão. E ela é uma parrilla que vem sendo muito buscada. Uh, por arquitetos, por ela ter uh, um design um pouco diferenciado, ela está sendo muito requisitada para áreas gourmets, uh, para projetos residenciais principalmente, onde o cliente não tem tanto espaço, mas não abre a mão em um bom churrasco. E por ser uma parrilla compacta, ela tem umas medidas um pouco reduzidas. Vou mostrar para vocês aí quais são as medidas dessa nossa parrilla. Bora lá? Então, largura dela, 73,5. Altura, isso com a grelha no menor nível, em torno de 48,5. E a grelha, ela é elevatória, então ela vai levantar mais uns 7 a 10 centímetros. A gente consegue levantar tanto a grelha inferior quanto a superior. E a profundidade dela, ela vai ter em torno de 56 centímetros. Para de grelha dela, então ela tem uma grelha a grelha inferior, né? a grelha principal, com 44 por 44 e a nossa grelha de descanso tem 26,5 por 44 vamos aproveitar já medir essa distância entre a grelha e a Firebox em torno de 24,5 então essas são as dimensões da nossa de gourmet E aqui a gente tem um sistema de regulagem de altura da grelha, né? Que a gente vai controlar qual que é o nível, qual que é a altura que a gente quer a grelha em nosso churrasco. Aqui, isso, ó, geralmente é feito antes da gente fazer o um, um fogo, antes de começar a nossa assada. Outra coisa importante, nosso Firebox ele é removível. Né? Então se tu não quiser o tá utilizando, ou para fazer manutenção ou limpeza, você pode sacar o Firebox uh, para fazer a manutenção e limpeza de sua parede. Nas parrídia gourmet, ela vem com três opções de cores. Vermelha, amarela ou nosso preto padrão, preto fosco. Aí, de acordo com o seu gosto, com o seu ambiente. E ainda um dos opcionais da nossa parrídia gourmet é você solicitar tanto a grelha principal, quanto a grelha de descanso em inox. Se você não sabe qual é a diferença desses dois tipos de material, para a galera que está no, no YouTube, eu vou deixar o card aqui em cima. Para a galera que está no Instagram, tem que procurar lá no IGTV do Sábado na Brasa, e a gente vai ter diferença bem certinho de qual que é a diferença do material feito em aço carbono e do material feito em aço inox. É isso aí, rapaziada. Essa é a nossa parrilla gourmet. Se quiser saber mais, clique no link da Bill ou chame de nossos atendentes. E tamo junto, porque semana que vem tem mais. salvo na um Brasa.